É, nós estamos na embarcação aqui na, no cais do Parnaíba, na altura do município de Porto. E vamos, vamos andar, né, para ver um pouco como é que está o movimento do rio Parnaíba em função das, das chuvas dos últimos dias. Olha o Jefferson aí. Em poucos instantes. Elas ver Vera Rio. Aquelas são as casas que ficaram embaixo d'água. do rio Parnaíba, muita água no rio Parnaíba e sol agora, como faz tempo, né? Tá com muitos dias que não faz tanto sol nesse horário. Eu acho que a imagem lá não ficou muito boa exatamente porque ficou contra a luz. Fora do Rio Agora tá tudo coberto Faz tempo que você trabalha aqui? Faz É né? O Jefferson está com muito já, Mais de anos de trabalho aqui Mas não faz tempo não Então não faz tempo não Um ano e um pouco Ele disse que faz tempo Tá com mais de ano Vou deixar o vídeo Tá para que você veja os detalhes todos. É, é, o... é o que se poderia chamar de igarapé, mas na verdade é mata ciliar. É porque ela está encoberta pelas águas do rio. Bom, como você pode ver, é muita água, muita água. Então, eu queria também e não poderia deixar de ser de expressar aqui o meu sentimento de responsabilidade e de respeito ao pessoal dos municípios, principalmente aqueles que nesse momento estão engajados no apoio às vítimas dessa tragédia. Esses que na distribuição de cestas, é, na arrecadação de donativos, principalmente as pessoas comuns, a população solidária às vítimas dessa tragédia. Então, vindo aqui para contar de perto a, a história dessa senha, para depois poder dizer do que vimos e do que sentimos, Quem está aqui. De qualquer modo vamos ver aqui. Estamos chegando ao vendo o tempo. Estamos de volta. Foi rápido, né, gente? Deu nem tempo para a pessoa gostar. <risos> é isso aí, pessoal. Um grande abraço, muito obrigado. Não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, ativar as notificações. Tony Rodrigues, além da Notícia.